Hoje a gente vai fazer uma coisa que nunca foi feita nesse canal, que é copiar looks da vida real dentro do COVID, tirando os meus looks que esse a gente já copiou. Meus looks, né? Nossa, agora que eu me liguei falar isso parece que eu sou blogueira, parece que eu posto looks no meu Instagram, assim. Todo fim de semana. Mentira, gente. Mas pode me seguir lá, tá bom? Mas, enfim, vamos lá. Hoje, como você já viu pelo título, a gente vai copiar os looks do RuPaul's Drag Race dentro do Covid. Os melhores looks segundo o site Meu Cinema Paradiso. Porque foi o primeiro site que apareceu quando eu pesquisei no blog Meu Cinema Paradiso. Que fala sobre os 15 melhores looks do RuPaul's Drag Race. São 15, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser ver. Eu selecionei 10 que são, assim... Os que eu mais gostei e os que eu acho que tem como fazer no Covet. Porque, gente, o Covet é um pouco limitado, né? É um jogo. E é um jogo que não é você que envia a própria roupa, assim como eu quero fazer no meu jogo. Se você não sabe, eu estou fazendo um jogo de moda. Eu faço jogos digitais. Eu vou deixar o link da playlist bem aqui, ó. Então, como ele é limitado, a gente tem que usar as peças que tem ali, né? Eu vou tentar ser rápida, gente. Eu vou tentar achar os itens rapidinho. Eu não quis procurar antes pra não acabar com a minha emoção. Sabe, de não ter um item ali. Primeiramente, se você não conhece RuPaul's Drag Race, é um reality show de competição, assim por dizer, como se fosse um Americans Next Top Mod. Se você não conhecesse também, tudo bem? É uma competição de drag queens pra ver quem vai se tornar a próxima. A próxima drag queen superstar. Eu tive que pesquisar porque eu não lembrava mesmo qual era o título. E, gente, só pra deixar, assim, certinho, drag queen não é o opção de gênero, não é opção sexual, não é identidade de gênero, você ser drag, você fazer drag é uma forma de arte, é uma forma de você criar um personagem, é um alter ego seu, então não tem a ver com, com a identidade de gênero, algumas pessoas podem achar que tem, mas por exemplo, só pra vocês entenderem, é um, um exemplo bem estereotipado, mas... Um homem hétero pode ser drag e isso não vai significar que ele é gay. Entendidas? Se vocês se interessarem mais, pesquisem aí, gente, assistam, é muito legal. As fotos que eu tô usando pra me basear nos looks são as mesmas, estão aparecendo aí pra vocês. O primeiro look é da Bibi Zahara Bene, que é da primeira temporada. Não vou dar spoilers. Eu vou tentar não dar spoilers nesse vídeo, caso você nunca tenha assistido. Eu vou entrar em um desafio, gente, que não tenha nenhuma restrição de primavera, de qualquer coisa, pra gente fazer os looks. Nossa, eu gostei desse fundo. Acho que podemos usar aqui, né, gente? E só lembrando que eu não sou nível máximo, então tem muita coisa aqui que eu sei que tem o cabelo que eu poderia usar, aqui ia ficar perfeito. Ah, mas eu não tenho, então a gente tem que fazer. A gente vai fazer com o que a gente tem. Se algum dia eu for nível máximo, a gente pode refazer esse vídeo. Ou alguém que é nível máximo, pode me ajudar. Então, vamos lá. Esse look, ela... É... Gente, na primeira temporada foi em 2009, então por isso que é difícil de enxergar. Mas ela usa um macacão de oncinha com um corpete e eu acho que é uma bota. Putz, não consigo enxergar, mas vamos pesquisar aqui por macacão e vamos procurar o padrão, padrão animal. Esse mesmo. Ó, ó, esse aqui até agora é mais parecido. Uh! Nossa, mas esse aqui tá bem parecido mesmo, né? Caraca, a gente achou rápido esse. Beleza, agora a gente vai pros cintos. Quanto que custa? 169 diamantes. Se precisar, eu compro. A gente vai pros cintos. Eu tenho um cinto que parece com aquele que ela tá usando. Pera, eu vou achar. Esse daqui. Ai, mas não é tão. tão. tão quanto eu esperava. Putz. A gente vai ter que comprar alguma coisa, senão não vai dar. Vou comprar aqui o macacão, já que é baratinho. Ó, oh, esse ou esse? Como eu queria poder experimentar vários itens de uma vez só, eu ia poder fazer vários looks. Mas acho que é por isso que eles não deixam, né? Pra você gastar seu dinheirinho e comprar. Esse daqui eu achei bom. O sapato, eu não consigo enxergar, mas eu acho que ela tá usando uma bota que eu não consigo me lembrar. Eu só acho que é uma bota, então eu vou chutar por botas aqui E vou tentar ver uma que se camufla Lembrando que tem que ser uma bota Tipo, bem feminina, né, gente Ah, eu queria achar uma da cor certa Eu tô achando, mas eu não tô achando Boa, tipo, vai ter que ser alguma coisa Que eu tenho mesmo, eu acho que eu vi Uma aqui, hum, essa ficou Bem Ficou boa, ficou boa. Vamos atrás agora do cabelo. Como eu falei, eu sou nível 50, subi, tipo, ontem. A gente vai ter que usar o que a gente tem. Eu sei que tem um cabelo parecido com aquele. Só que, ó, a gente pode usar esse cabelo, será? Ai, tinha que ser uma modelo negra, né? Gente, aqui é que assim... Eu teria que comprar tudo isso aqui pra poder fazer esse look no criar visual com uma modelo do tamanho, da cor certa. Porém, eu não vou comprar tudo. <risos> então, eu só comprei uma cacão que era baratinho mesmo e eu vi que dava pra eu usar. Porque não ficou igual mesmo, mas, mas é o que temos, é o que temos. Pera, são só três itens que a gente tá usando. Vamos tentar achar uma modelo negra e vamos transferir pra lá. Calma. Achei, eu achei, eu achei, tudo bem Ok, vamos lá então Deixar isso aqui melhor Dá pra usar aquele, mas eu acho que esse cabelo aqui é melhor Mas que tipo, peruca dela seja diferente Eu acho que esse vai remeter melhor Ah, esqueci do cinto, eu já vou colocar Não tá tão parecido, mas eu tô gostando A Maquiagem dela é tipo, bem marrom Assim, cadê aquele urs não sei o quê. Pô, tinha uma maquiagem super marrom. Aqui, achei. Olha, sobre brinco, colar, etc. Eu sei lá onde é que tem. Não sei mesmo. Porque eu não tô enxergando aqui. Essa imagem tá muito ruim. Vamos apresentar direito, então, nossa primeira modelo, Bibi Zahara Benet. Camaroon. O que acharam? Tá parecido, não tá? Gente, pera. Antes da gente passar pra próxima, eu, eu mudei de ideia aqui. Acho que ficou melhor. Vamos pro próximo look. Agora a gente pode voltar pra aquela modelo branca. Pra fazer esse look da Dordelano, que é uma das minhas drags favoritas. Eu amo muito ela. E olha só, gente. Ela fez esse vestido e ela tem, tipo, esse negócio na mão. Mas então a gente vai tentar encaixar ele no Covet E vamos procurar primeiro pelo cabelo. Foi a última coisa que a gente colocou na, na última modelo. Esse cabelo é mais um esquisito, né? <risos> Quero ver a gente achar. Aquele... Tinha um outro ali que até que tava parecido. Eu vou usar se não encontrar outro. Tá, eu sei que tem um parecido. Talvez eu não tenha ele ainda, será? Ah, tem esse daqui. Mas eu acho que ele é muito pequeno e a nossa drag é exagerada, né? Então, pior que ele é realmente o que mais parece. Deixa eu ver esse. Nossa, esse cabelo é esquisito, né? A parte de trás não combina com a parte da frente. Ui, não vou usar ele. Me deu um bug na cabeça com esse cabelo agora. Bom, vamos nesse aqui. Ó, tem uma maquiagem que tem, tipo, pedrinhas no rosto. E um olho preto, né, bem escuro e uma boca, tipo, mais nude. Vamos procurar, então, pra um olho bem escuro e uma boca nude. Aqui! Caraca, achamos. Beleza, agora a gente vai pra roupa, que é um vestidinho é, curto, branco, prateado. E bora procurar, né, gente? Bora procurar. Como ela que fez esse vestido, eu acho difícil a gente encontrar alguma coisa parecida. Mas a gente pode chegar perto. Ó, já tô começando a achar alguns parecidos aqui. Ó, ó. A gente já tem algumas... Algumas semelhanças. 2018, gente. Nossa, esse tá, tá parecido até. Se a gente não achar outro, a gente volta nesse. Uh, Esse eu gostei. Só que ele é sem alça. E o dela é com alça, né? Hum, não. Tem que ter um que marque mais os peitos. Mas eu, eu não sei se tem esse com, tipo, um araminho, assim. Não sei se tem esse estilo aqui, que eu já... Procurei bastante, se não me engano, era só uma marca que tinha. Olha, nossa, calma. Esse até que tá parecidinho. Vamos segurar esse aqui. A gente achou o vestido. A gente achou o vestido, eu tô em choque A gente encontrou Ela tá com uma bota branca Então bota cor branca E eu quero ver, tem que ser uma bota bem alta assim Ó, essa que vai E ela tem cadarço, mas ela é tipo totalmente branca putz eu vou ter que comprar alguma coisa Ok Eu acho que eu vou comprar o um vestido dessa vez Eu sinto que o vestido vai ser mais barato gastando meus diamantes aqui né não mas é que eu fiquei chocada que é que é igual assim eu fiquei fiquei chocada muito triste do que não dá para experimentar duas coisas ao mesmo tempo mas vamos lá é uma bota parecida com o que a gente tem lá em cima. Só que aquela que tem lá em cima, ela não parece tanto que tem um salto. E essa tem um saltão. Então, eu acho importante a gente procurar. Nossa, que bota bonita. Ó, ó, essa daqui até que parece. Não parece, mas ela tem um saltão. Ai, que lindo. Nossa, eu vou... Deixa eu curtir esse item, porque eu adorei. Eu adorei. Eu ainda vou fazer um vídeo falando da Cromate. Que eu não consigo curtir, vou comprar então. Eu comprei sem querer a bota. Foi um acidente. <risos> ok, eu acho que a gente vai ter que acabar usando essa daqui mesmo. Que é que tá mais parecida, né? Uma coisa mais clean é ficar mais bonita, né? Mas tá bem parecida essa mesmo. Ela é redondinha. Eu tô em dúvida. Eu vou tirar um print com as duas. Me fala o que vocês acharam. Se é essa bota ou a outra. Eu, por, eu vou deixar a outra por enquanto. Por mais que ela não seja tão parecida, posso dar um trato nessa foto e fechar a pontinha do pé dela. Mas é mais porque deixa ela mais alta mesmo. Então agora a gente vai pra joia, que ela realmente tem joias aqui, ó. Como você pode ver, ela tá mexendo com o fio de joias. as unhas tão grandes. Então eu acho legal a gente colocar algumas joias legais, assim. Ela não tá com colar, né? Mas essa joia grande que ela tá mexendo aí até que faz sentido. Ela tá com um brincão que eu consigo enxergar. E é um brinco tipo de pedra, esse aqui tá agora até que tá parecido. eu queria aquelas pulseiras que, que pinga assim na mão, sabe? Ai, tipo essa daqui, ó. Ah, isso aqui é um colar. Uh! Uh! sim, sim, esse. Agora só falta a pulseira, vou pesquisar por pulseira que a gente não é obrigado a ficar aqui rondando o negócio pra sempre, né? aqui tipo essa eu queria minha câmera parou eu não sei que horas que ela parou de gravar mas enfim eu encontrei a pulseira e esse é o nosso look final da Dor Delano eu vou agora usar o mesmo modelo para esse look icônico gente você já deve ter visto em algum lugar não é possível olha só isso gente bom qual foi a última coisa que a gente colocou a pulseira né Deixa eu ver, ela tá usando um brinco de argola Então a gente vai colocar um brinco de argola Aqui, acho que tá bom, né? Não quero ir muito atrás disso E ela tá usando tipo uma botona cinza Mas dá pra ser branca, eu acho Ah, é mais pra cima do joelho essa aqui tá legal. É um pouco diferente dessa, mas tudo bem. Essa, essa tá bem parecida. Aí, gente, só que agora tem o adereço, né? Entra adereço que a gente não precisa colocar nos outros dois looks. Então a gente vai vir aqui e vai pegar o adereço de asa. Não apareceu tanto nesse fundo aqui, mas combina, né? No final das contas. Ela tá usando, tipo, uma parte de baixo simples, branca. Então, vamos procurar parte de baixo. Olha, essa daqui eu acho que dá. Deixa eu ver essa. Essa tá bem parecida. Ah, essa daqui é dessa estação, ok. Como é dessa estação, eu vou comprar, que é cash. Cash a gente consegue... Ah! Tá bom, eu compro tudo que acha a gente consegue juntar então tudo bem ok agora ela tá tipo com um colete assim na frente só putz esse aqui vai ser complicado será que é mais ou menos isso ele fecha mais a parte da frente né como se fosse isso nossa gente nem sabia que tinha esse treco aqui para comprar nem comprei deixa eu comprar agora senão eu vou esquecer de comprar a COVID collection né ó oh, não, nada a ver. É como se fosse uma coisa dessa aqui. Como que a gente pesquisa isso? Vou pesquisar pela cor mesmo, que tem que ser branco, ou cinza, ou azul, off-white, prata. Olha, eu achei um aqui. Eu acho até que pode ser esse, gente. Deixa eu tirar. Não tá tão parecido e eu compraria porque é a COVID Collection, né? Gente, me contem uma coisa. Vocês também ficam bitolados quando vocês vão numa festa ou vocês saem na rua, vocês olham uma peça e você fica... Aquela peça tem no COVID. aí você fica assim, no meio da rua, assim, no meio da situação, no meio do evento procurando. Eu fico, gente, eu tô assim. COVID fez lavagem cerebral comigo. Eu gostei desse que tá nela, porque dá pra usar sem biquíni por baixo, então eu acho que fica bem legal. Olha esse, que louco. Caraca, olhem esse. Tem cada coisa louca aqui que a gente não sabe que existe. Gente, eu vou manter esse colete, porque eu acho que ele tá bom, tipo, ele tá legal nela. E eu vou comprar porque é COVID Collection e eu tô tentando comprar... Meu Deus, já gastei muitos diamantes nesse vídeo. Primeiro que eu comprei o negócio porque era barato, depois eu errei e comprei sem querer. Aí agora eu tô comprando COVID Collection. tem que fazer minhas ofertas até pedir logo. Agora a gente vai atrás do cabelo, que é um cabelo, tipo, bem grudadinho na cabeça, assim... Meio azul, né? Gente, esse não ficaria legal, porque ela tá com uns negócios na cara, mas não tem como pôr. E esse cabelo, tipo, vem até o rosto. Na real, na real, o cabelo que ela tá usando é esse daqui. Só que... Ai, ficou bom, ficou bom. Eu vou pegar aqui o tom mais claro, porque ele não tem muitas cores, né? E ela tá usando uma maquiagem, tipo, azul, assim. Tem os efeitos e tudo mais... Acho que não temos nada de efeitos especiais aqui pra usar que fica legal. Acho que dá pra gente deixar essa maquiagem mesmo, que é uma maquiagem bem assim... Tipo... Ai, ah, eu gostei! Ficou parecido até... Até... É, eu, eu, eu não sou muito boa nisso, eu acho. E foi isso, gente. É isso que minha câmera aguenta gravar. É isso que meu celular aguenta gravar. É isso que a minha cabeça aguenta pesquisar. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like e me fala se você gostou bastante desse vídeo. Comenta aqui embaixo que eu faço a parte 2 dele. Então se vocês gostarem muito, eu procuro outros looks pra trazer aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e deixar um comentário. Tchau!